uma instituição de ensino público e gratuito que reconhece o poder de transformação criado pelas oportunidades do ensino, pesquisa e extensão. Uma escola que me dá oportunidades para seguir numa carreira que eu realmente quero seguir. Uma oportunidade de eu seguir meu sonho.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 e hoje, especialista em cafés especiais. Campeão brasileiro de torra. Aprendeu no Instituto a transformar grãos em objetos de desejo. As experiências profissionais que eu tive ao longo da graduação, o leque de contatos e network que eu pude fazer participando de feiras, de eventos, de iniciação científica, de congressos nacionais e até internacionais, foram as possibilidades que foram sendo criadas ao longo desse período para que eu pudesse...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 E aqui é o IEF fornece muito isso pra gente, em todas as áreas. E sempre quando a gente não consegue ver algo aqui, eles nos levam pra visita técnica, pra obra, pra campo. Então eu acho isso muito bacana. Além do que, o meu curso é nota 5 no MEC. No IF Sul de Minas,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 de forma humanizada e com o apoio do esporte e de atividades culturais. Aqui no IEF a gente tem oportunidades incríveis. Além do ensino que é fundamental e é maravilhoso, a gente também tem os projetos culturais, que nos ajudam a nos expressar de diversas maneiras. Por exemplo, a gente tem um projetos de dança, de música, teatro, fotografia e entre outros.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 É muito gratificante saber que o nosso trabalho vai ajudar a educação de milhares de jovens do Brasil que utilizam o Braille como ferramenta de ensino. No IF Sul de Minas, o centro de todas as ações é o estudante. Ele conta com o apoio de equipes multidisciplinares. Todo apoio que a escola oferece é incrível. Eles te dão um suporte total, ou seja, suporte às vezes até mesmo... Como familiar, se você está passando por algum problema de saúde, algum problema emocional, a escola está sempre pronta para te ouvir, pronta para te ajudar. Locais como o refeitório e alojamento auxiliam os alunos que moram longe e que dependem do suporte do Instituto. É, o Instituto Federal dá o total apoio, é, porque também a gente pode estar morando nos alojamentos do campus, estar tá fazendo as principais refeições do dia... E não só isso, também tem os auxílios financeiros, que ajudam que a gente conclua com êxito as nossas graduações ou então o curso técnico. O IEF Sul de Minas coloca o estudante em conexão com o mundo. Esse tipo de oportunidade que, que o IEF proporciona para a gente junto ao intercâmbio, ele é fundamental porque ele ajuda tanto a gente na parte pessoal quanto profissional. Eu digo na pessoal, porque a gente aprende a lidar com as diferenças, com uma nova cultura, com novas pessoas e na parte profissional de aprender novas maneiras de lidar com as matérias e com a própria área que a gente trabalha aqui no Brasil. Os alunos também podem competir em diversas Olimpíadas Científicas, nacionais e internacionais, como a OBAP, a ULIP e a de Matemática. O IFC de Minas me deu várias oportunidades em Olimpíadas de Conhecimento, entre elas a que eu mais gostei foi as Olimpíadas e Maratona de Programação, na qual me identifiquei muito e estudei forte para conseguir ser um dos quatro medalhistas de ouro da OBI, da Brasileira de Informática. As oportunidades são muitas! ampliam a formação acadêmica e promovem experiências renovadoras. O IF Sul de Minas me ofereceu estágio remunerado, intercâmbio, organização de eventos na minha área e, além de tudo, o que eu acredito que foi mais importante foi ter conhecido e ingressado numa empresa júnior. A empresa júnior meio que me mostrou o que me espera lá fora, de uma forma assim, bem suave, bem tranquila, porque ao mesmo tempo que eu estava me desenvolvendo, tendo contato com as empresas, eu tinha essa proteção do IEF de Minas.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 Tudo, praticamente tudo, é, ter ingressado aqui dentro me proporcionou muitas oportunidades durante esses três anos e eu não sei o que seria de mim sem elas. O IEF tem mudado a minha vida, tanto pessoal quanto profissionalmente e continua mudando até hoje e espero que futuramente eu possa retribuir à sociedade tudo que o IEF tem feito em minha vida.